É meus amigos, a Bandai Namco, sem nenhum aviso prévio, totalmente de surpresa, soltou mais um trailer de gameplay de um personagem do Tekken 8, e é claro que eu não poderia deixar de trazer aqui pra vocês, reagir, comentar um pouco, porque nós vamos ver hoje, cara. Paul Fênix em ação, personagem que já foi mostrado em alguns gameplays anteriores, alguns vídeos do Tekken 8 pra trás aí, né? Deles explicando o jogo e tudo mais. Mas até o momento a gente não tinha visto um gameplay próprio dele, focado no personagem. Então, vamos lá, galera. Saudações dele, sou Caio Nobre. Bora pra mais um videozinho de Tekken 8. Se você tá curtindo a nossa cobertura do jogo, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento. Acesse o nosso site camelô.net para poder ficar por dentro das notícias notícias, críticas de filmes, análise de jogos, e se você puder, considere se tornar um membro aqui do canal, poder ter acesso a recompensas exclusivas, como seu nome na tela final dos nossos vídeos, sorteios exclusivos para membros e o acesso ao nosso grupo do WhatsApp a gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias. Se não puder, cara, só deixa um comentário aqui sobre o tema proposto, assiste o vídeo até o final e deixa o like que já ajuda demais, meus amigos. Então vamos lá, deixa eu trocar minha tela aqui, que já está devidamente preparada no trailer do Fênix para pra gente poder conferir junto, e só lembrando galera, eu gosto sempre de reforçar, eu sou um cara que não teve tanto contato com o Tekken quanto eu gostaria, então assim, eu sou um entusiasta do game, Tô me atualizando mais agora sobre ele e tudo, os personagens, história, então não reparem tá, se algumas coisas aqui do Paul me impressionarem e forem comuns para vocês que são acostumados à franquia, e qualquer coisa meus amigos, usem aí a seção de comentários até poder passar um pouco do conhecimento de vocês sobre o personagem e sobre a franquia no geral. Beleza, minha gente? Então, bora lá conferir o trailer de Paul Fênix, galera. Bandai Namco com esse logo maravilhoso de Inazuki ali no dando um soco no outro e bora. Venga Paul, venga. Unreal Engine 5. Get ready for the next Nossa. Olha as expressões, cara. Depois a gente volta com mais calma. Esse cabelinho que teve muita gente que não gostou. Depois a gente comenta sobre isso também. Nossa, os pesos das porradas, mano. Nossa, ele tancou ali o negócio. Oh, sistema hit ativado Nossa senhora ah. Lindo Esse cenário a gente tinha visto, pessoal Não lembro oh. Nossa senhora, cada explosão nos golpes dele, mano Rasgou a jaqueta, bitch, <risos> Eu tô numa condição top. Puta merda, cara. Oh, vou falar com vocês. Do... Caramba, esse gameplay do Paul. Na moral, gostei pra cacete. Igual eu tava falando, cada porrada desse caboclo parecia que eu tava com uma espécie de bomba na mão. Porque o impacto, meu amigo, meu Deus do céu, tá muito foda essa questão do o quão plástico as porradas estão. No Tekken 8. E uma coisa que eu queria até comentar, né? Com relação à expressão do Paul. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui na imagem. Isso daqui, na verdade, é um artwork, né? É um conceito que eles estão fazendo pra cada um dos personagens. Então, realmente fica um pouco diferente do que a gente vê no gameplay. Mas, mano, ficou muito da hora esse aspecto mais envelhecido do Paul aqui. As rugas no rosto e tudo mais. Eles estão caprichando muito nisso, velho, no Tekken 8, sabe? E aqui dentro do próprio gameplay, ó, deixa eu até voltar um pouquinho aqui. A gente pode ver esse mesmo aspecto. As rugas aqui aparecendo, a expressão do personagem personagem também tá bastante realista e só falando rapidamente uma questão aqui sobre o cabelo do personagem caso você não tenha visto aí né teve um evento para trás que o nosso querido Harada falou que quem não curtiu esse cabelo aqui diferente daquele empezão que a gente tá acostumado nos jogos anteriores pode ficar tranquilo que o Tekken 8 ele vai ter sim uma opção de customização dos personagens que a gente vai poder voltar o cabelo dele para o tradicional que a gente conhece tão bem aí mas assim eu particularmente não achei ruim só que é claro, eu também prefiro o tradicional, o classicão que a gente tá acostumado, né, cara? E aí seguindo um pouco mais aqui no gameplay do personagem, mano, o outfit dele também, né, eu esqueci de comentar, gostei pra caramba da roupa que eles colocaram pro personagem. E velho, desses gameplays até agora que foram mostrados pra gente, de Nina, Jean, Kazuya e tudo mais, esse do Paul aqui, sem brincadeira, foi um dos que mais me impressionou por conta do peso das porradas que o cara tem Entendeu? Assim, eu percebi Que o gameplay dele é um pouquinho Mais cadenciado, ele não é tão veloz Mas também não é muito lento Mas dá pra poder perceber que as porradas Dele, cara, tem um peso maior Se comparado a outros Pelo menos é a impressão que eu tenho, tá galera? Porque como eu disse, eu não tenho tanto a experiência De gameplay dos jogos anteriores Aí eu tô comentando em cima do que eu estou observando Aqui pelo Tekken 8 e pelo estilo Do personagem também. Agora, esse Aqui é um detalhe que eu preciso comentar Velho. Ele tanca três ataques do LOL para poder dar uma aqui. O cara bate na parede e ele continua metendo a porrada no cara, velho. Muito, muito foda. Aquele cenário do Coliseu a gente tinha visto já em eventos anteriores. Agora, esse cenário aqui que eu não lembro de ter visto. Ó. Aqui também, cara, é um ponto bem legal. A gente pode ver antes da luta começar o rosto dele aqui, a expressão, rugas, iluminação, saturação também tá bem legal, os detalhes da roupa, da barba aqui também, mano, tá muito, muito foda, Unreal Engine 5 trabalhando, meus amigos. E a gente partindo um pouquinho aqui mais pra frente no gameplay, vem aí o peso das pancadas como eu comentei, o sistema hit também aí trabalhando que dá mais agressividade, vai ser um dos pontos focais no Tekken 8 como eles já explicaram pra gente, e aqui a gente tá tendo um vislumbre de mais alguns combos do Paul acontecendo aí em cima do logo. Joelhinhas... Olhada no pescoço, meu amigo. Tá muito da hora o gameplay do personagem, na moral. Aí ele bate no cara com as costas ali, que cai no cenário. Então vai ter essa interatividade, né? Da gente fazer essas trocas de cenário. Mais alguns combos ali do Poe acontecendo. Com esse peso das porradas, como eu tenho citado aqui durante todo o vídeo. Que é uma das coisas que me impressionou bastante no personagem. Os gráficos do cenário eu achei bem legais, ó. Teve mais ou menos um clash ali que o Poe acabou na vantagem. E agora, meu amigo. Nossa, esse especial dele, bicho. Ele fazendo força e a jaqueta dele estourando ali antes dele dar o soco... Deu um toque, assim, muito especial e deixou a parada muito mais impactante também. Realmente, velho, tá muito foda. A galera do Tekken aí, ó, Harada e companhia que tá produzindo o jogo, eles estão de parabéns. Sério mesmo, eu tô muito hypado pro Tekken 8, vocês não tem noção, velho. Embora eu não tenha jogado tanto o 7, não tenha tanto conhecimento da franquia, como eu já disse, esse daqui é um que eu vou querer pegar pra poder jogar. Inclusive, eu devo fazer live do Tekken 7, como eu já disse, e poder acompanhar a história com vocês. E, é claro, poder aprender com vocês. Também aí que manjam pra caramba, eu tenho certeza. De técnica, né? da franquia técnica, como um todo, fazer lives e tudo, jogar com vocês vai ser muito, muito legal, caras. Então. Agora eu quero muito saber a opinião de você aí, querido espectador que tá assistindo. O que, é que vocês acharam desse gameplay foderástico do Paul? Se vocês curtiram o personagem, se curtiram o estilo dele, né? Cabelo, roupas e tudo mais. Ou se vocês preferem o design clássico dele, né? Que a gente tá acostumado com o cabelão em pé e tudo. Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos aí. Até mais... E...